Thank you. Eu ideia, nós temos muitos pacientes que se tratam no Brasil. O objetivo maior era de que as pessoas que vivem nessa região pudessem, independentemente de sua nacionalidade, ter acesso à assistência, tanto no lado brasileiro, como colombiano, como peruano. Assim como as pessoas com HIV, que elas pudessem, sem estigma e sem discriminação, assumir a sua condição sorológica e me deparei como sociedade civil com um descaso então as pessoas vivendo com HIV AIDS não tinha uma visibilidade uhum. né inclusive um, um momento de oficinas não tinha pessoas que falavam que tinha essa visibilidade de falar eu sou pessoa vivendo com HIV AIDS e naquele momento eu senti a necessidade de dizer que também eu era pessoa vivendo com HIV/AIDS para que as pessoas se sentissem incentivadas também em falar então assim a importância de, de, de ter é, essa visibilidade do viver com HIV/AIDS e de, de dizer que eu posso ser mulher eu posso ser criança eu posso ser jovem ou adulto e vivendo com HIV AIDS e posso ter uma qualidade de vida boa. A primeira vez que falaram para mim que eu, tento, eu tenho medo, eu fiquei na rua sentada pensando, e eu, eu olhava o carro, eu, lembro, eu queria tirar, eu me queria ir para o bicho, ficar queria é ter uma tropeia no carro, mas não pensei, pensei o que, que foi agora, eu senti a vencer em 2010 e aí eles tomaram E eu falei, eu não venho que atrás, né, ainda ainda que eu eh pensar Eu tava ele veio pra mim que estava bom, que eu tava bom. Eu falei que eu estou meu tratamento. É que aqui nós ainda estamos vivendo como se estivéssemos há vários anos atrás, né, nessa epidemia, ainda aprendendo, ainda tendo que conviver com o preconceito que vem da desinformação. ideal que as pessoas fossem até o sistema e fossem lá para garantir um direito de cidadão, né? fosse fazer o teste, é, fosse tomar seus medicamentos, mas é, sem esse estigma, sem esse preconceito, que afinal todos nós hoje estamos numa vulnerabilidade, basta que a pessoa tenha consciência a qual você é responsável pelos seus atos e pelos seus relacionamentos. O estigma é um dos maiores fatores que dificultam né, os pacientes também virem pegar suas medicações. Muitos dos nossos pacientes é, eles não gostam de vir é, na coordenação, pegar o medicamento, porque vindo aqui eles, vão, vão a, a, eles acham que as pessoas. que quem entra aqui é uma pessoa portadora. Aqui é o nosso centro de testagem. Aqui é a nossa a, a técnica de patologia que é a graça, né, juntamente com com o João Batista, que é o nosso técnico de enfermagem e só pode entrar um paciente por vez, né? só fica o técnico e o paciente, onde ele faz o teste rápido e dentro de 15 minutos sai o, sai o resultado. Né? Foi um trabalho precursor é, de trabalho local esse trabalho local que o Naides veio mais tarde também a chamar e colocar um ênfase bastante grande nessa questão de que não podemos olhar mais para países inteiros e dizer e tratar as questões como é, específicas de um país inteiro mas sim adaptar as respostas para as questões locais o Amazonaides foi então realmente precursor nisso ele trabalhou desde 2008 num enfoque muito local com as questões específicas do Amazonas e do Alto Solimões, que também tem, além das questões de floresta, de distância, é, tem também as questões de fronteira, que são bastante presentes. de drogas, né? tanto passa a gente do Brasil para lá, como de lá pra cá, o uso de drogas é muito alto, a gente sabe disso, o índice de violência contra a mulher, violência sexual é muito grande, muita área de prostituição e sem controle de DST. Eu entrei nessa, nessa luta pela minha própria história, que eu sofri violência doméstica durante dez anos, todas as formas de violência. E, e inclusive é sexual. É, a partir de 2005 que a minha questão é, deu uma repercussão porque meu agressor tentou me matar asfixiado e que depois entrou pistoleiros na, na, na, nessa história. Para dados de, de epidemiologia, nós podemos ver aqueles gráficos né, tradicionais. A mortalidade infantil, a mortalidade pelo HIV diminuindo nas outras regiões e aqui no Norte aumentando, né? ou seja, isso atualmente, né? isso há bem pouco tempo. Nós temos um princípio muito forte, que é o princípio que nenhuma pessoa deve ser deixada para trás. E nessa questão, na, re, na região, em uma região que é longínqua, que é difícil acesso e que tem poucos serviços, é uma região onde esse princípio é ainda muito mais válido. E foi isso que desde 2008 e até agora foi um, uma base do trabalho, foi realmente trazer acesso a serviços para que as pessoas não sejam deixadas para trás. Eu fui, fui, fui a toda parte hospitalar, hospital é privado público privada, é a indivídua de que é a gente vai que tem muita bem arte. Lá é assim, quando você está de, de cárcio de quadro em 250 para baixo, você pode entrar para tratamento, e quando você tem 250 para arriba, você não pode porque está forte, o corpo está bem, você tudo está bem. Então, eu não sei porquê, mas eu sempre tenho 800, 700, 600. Ativo, é, ele tinha uma barreira fundamental porque o indígena e a população ribeirinha Até para ter força de trabalho e do indígena para ter uma, uma não extinção da sua etnia Eles é, desejam ter muitos filhos a mulher indígena ela é muito valorizada quando ela pode ter é, muitos filhos. Foram realizadas oficinas assim, sobre as, as DST e sobre autos a e violência. Isso, isso nós já passemos por tudo isso, que já peguei, já dinheiro sua equipe lá de fora, orientar a gente como a gente pode se prevenir, se cuidar. do Amazonas, principalmente onde atua a Amazonagem, é, são tradicionalmente machistas. né? Teve gente que abriu a Bíblia para contestar o que nós estamos falando. Nessa região em que existe uma grande, é, até uma questão cultural, de homens que violentam de todas as formas as mulheres, inclusive forçando as mulheres a transarem sem camisinha, sem proteção e também até mesmo quando estão doentes, quando estão cansadas, é uma forma de que elas contraem as doenças. Fui ao médico, né? e o médico me deu apenas três meses de vida. Né, inclusive, eu fiquei assustada aqui na mesa do, da unidade de saúde estava é, o meu prontuário com um HIV bastante grande, em letras vermelhas, que todo mundo passava lá e ficava olhando, e eu não sabia o que era, né, e assim foi constrangedor. A cidade toda soube né, do meu diagnóstico e assim foi muito cruel. O preconceito veio muito forte em cima de mim, inclusive eu era professora na época, tiraram os alunos da sala de aula porque eu iria infectar todos, né, e eu fiquei sem nada. Sim, aquela minha vida, que eu era antes, acabou. Aquela valsilene, aval, professora, acabou. Zero Discriminação foi um princípio que norteou as ações do Naides no Alto Solimões em relação ao Amazonas porque é uma região muito carente em serviços, em serviços que sejam adaptados para as populações mais vulneráveis à epidemia. Nós vemos uma carência de serviços para prostitutas, para travestis, transexuais, usuários de droga. Tem cliente de todo tipo, de toda idade, de toda classe. Também tem clientes que é como gosta e usar camisinha também tem que não gosta, tá? Mas se voa com um dinheiro, fala para mim que não gosta. É o que quer camisinha, tá? Tudo bom, tudo que você quiser, tá? O também tem que que não quer buscar a cabecinha, então eu falo para ele, eles testinho, que eu digo, não, tem que cuidar tudo isso, essas coisas. Eu enrogo, eu suplico para ele, então ele não quer, então não é meu problema. Então, acabou a pandemia dinheiro, né? Nós chegamos a um momento em que não existia companhia que quisesse trazer a amostra biológica para Manaus para fazer um diagnóstico de HIV, de hepatite, uma carga viral CD4. esse trabalho em conjunto começou a criar alternativas para levar para a região do Alto Solimões. É, meios, né, criar meios para que eles fizessem o diagnóstico naquela região era tão angustiante que eu mesmo sonhava né, que, que não desse positivo o resultado daquele paciente que me chegava e era uma torcida né, de meses para que aquele resultado chegasse negativo a gente tentou trabalhar com, com os governos locais, com o governo estadual e também com o governo federal para fazer esse elo, para que os serviços estejam mais disponíveis e principalmente para as populações mais vulneráveis. Nós começamos a trabalhar mais intensamente na qualificação dos profissionais uhum. aí daquela região para que eles não ficassem tão dependentes da, da, da, da coordenação em Manaus, que é distante, que é difícil. Eu acho que... O principal legado foi o acesso dessa população, que é uma população esquecida. Tem esse legado, mas tem também é, levantar algumas questões, não só dessa população, mas levantar questões que são polêmicas. É, violência contra a mulher e mostrar que isso acontece também entre a população indígena. É, Mostrar que é possível você fazer um projeto de prevenção dentro de um presídio, a pessoa fazia atividades de prevenção dentro do presídio, abatia um dia da sua pena. O que estava previsto dentro da formação, as pessoas identificarem essas pessoas com HIV e fazer com que as pessoas saibam o que é o HIV e vá fazer o exame, uhum. é, isso teve um, um ganho significativo dentro do sistema prisional. O trabalho das agências copatrocinadoras patrocinadoras do Unaids na região foi bem específico. Cada uma trouxe o seu valor agregado e trabalhou especificamente no seu mandato. Isso foi muito especial, que seja em educação, que seja para usuários de drogas, que seja é, em relação a mulheres, que seja em relação a crianças foram exemplos. Eu acho que o o Amazonite tem várias histórias para contar de experiências exitosas. Nós precisamos viver no mundo sem violência. Todas as mulheres têm o direito de é, ter uma uma vida com paz aqui na nossa região. Nós, eu mais particularmente, não deixarei que isso aconteça novamente. Aonde for, eu vou levar essa informação, não importa onde seja debaixo de uma ponte, debaixo de qualquer coisa, na floresta, no mar, na água, em qualquer lugar que eu possa estar, eu levarei essa informação, que existe esse vírus e como se transmite, como não se transmite, é, como pode cuidar das pessoas, né, que isso é importante. A informação é também uma prevenção. Muito bem saber que aqui vou é, me salvar um pouco mais, eu, eu penso que aqui, se com uma fora médica, os meus pais poderiam tratar, se me mais bem, então. Obrigada, para com isso. Muito agradecido. Hum?